É, 5 h da manhã Jogando estrada Chegou o grande dia, hein, Thaís? É o grande dia E aí, tá preparada? Não Tá com medo? Uhum Mas vai dar tudo certo, né? É uma Deus coisa que você queria é. muito, não é? É é, galera? Hoje chegou o grande dia da Thaís Tá indo internar. Ela vai fazer uma cirurgia. Galera, ó. Tá chovendo. Vamos partir pra Maringá. Que hoje a Thaís vai internar pra fazer uma cirurgia. É. Daqui a pouquinho já. é a pouquinho já. Falei pro pessoal qual que é a sua cirurgia. Você tá tão animada. Vou colocar prótese de silicone e fazer uma lipo. Fazer duas cirurgias ao mesmo tempo. Tô com medo. Assim. Galera, se inscreve no canal. Deixa o like e bora, chegando lá no hospital eu volto com vocês um sai R$ 59,95 se levar dois, cada um sai 39,90. 59,90 o teste o controle é para mostrar que o, que o teste está funcionando Tá. Claro. De... até que quando mais ou menos Ah, não se põe muito lá dentro não isso Dá dar uma giradinha nele assim Vai limpo aí. <risos> aí você vai abrir. Põe assim? Isso. Coloca lá dentro. Com um liquid, gira ele umas cinco vezes, Deixa ele bem reto. Uhum. Bem, bem, bem na horizontal. Uhum. Deixa ele vai escorrer sozinho. E aí é o teste e o controle T. É um o teste. Tá vendo? Uhum. Tá indo. O teste normalmente ele vai marcar. Qualquer cor que aparecer na linha de teste T, mesmo que seja uma cor fraca, o teste é positivo. Vamos fazer o outro? É dois, né? É porque vamos um normalmente fazer. se positivar, o outro você faria o outro pra, pra voltar ao serviço, pra... Aí você esperaria tantos dias pra fazer. Agora se você quiser fazer o outro... Não, vamos fazer o outro. Mas tudo, aí cara. deu positivo? Não, não, não cara, Não, então, eu não sei. Ó. Eu tava indo pra internar agora. <risos> aí você leva esse teste lá pra eles verem, mas ó... Eu, eu acho eu que eles daqui... acaba fazendo o outro lá, não faz não, eu, vê? Sei. eu daqui, eu tô vendo, parece que bem narizinho, é, mas eu tô. Um passa mais o nariz, aí você passa mais... vezes. Exatamente. E parece que eu estou vendo uma linha assim É, ele parece muito que tem uma coisa aí. bem É. Bem e aqui, fraque. fala que por menor que seja, a cor que apareça na linha do teste mesmo que seja cor fraca, o teste é positivo. Então, mas pode ser que é por causa da, da linha, De ter né? uma linha ali. Mas é bem, aqui tá vendo, é bem, tá, assim. tá vendo que, que parece bem uma bem mais fraquinha? É, agora eu viro assim. Você chacoalhou ele? Você, você girou ele? Girei. É, esse aqui é lá dentro, agora você abre aí, aí você pinga, abre primeiro, depois você vira bem, bem, bem. Ó. Ah. aqui parece que eu um beijo, uma bem. Não, dá pra. É, ele então tem tipo né? um risquinho, né? Ah. Ah. Só que não. O da minha esposa deu bem forte, uhum. só que ela tava três dias com sintomas. Nesse, nesse não, não. tô, tá, não. Esse daqui Você tem um risco de ainda continuar. Aqui não. vai acho que é dá pra fazer, Tá Tranquilo? Vai com Deus, tá? Ambienzo, tá? Sim. Volta ali embora, né? Então, galera, o quarto que ela vai ficar esse aqui, ó. Quarto top. Tem um armário. Foi bobar. O doutor? Não. Tá com medo? Não Me dá tudo certo. Olha as pernas de nervoso. Sossega mesmo. Tá pra dá pra mais, né? Tá com medo? Sério? Fica tranquilo. Tomou um remedinho já pra dormir, né? Tô com saudade de cima do Então. Aí é, galera, já tá envelopado. Ó, tem hum. uns riscos aqui, né, velho? Mostra aí. Já, mas apagou, já né? Hum, marcações, Essa as marcações. Essas marcações foi feito ontem, mas já tá apagando. Vai ter que fazer de novo. Sua bolsa, você quer que eu guardo aqui dentro do armário? Tinha. e É essa aqui? É, essa grande. Tá? Que do... do... é só um do assim. Que isso? Tá bom. testes de Tá E galera, agora já é, agora ela já foi, e eu vou também pra casa, não adianta eu ficar aqui, agora é quase 7 horas, ela vai sair de lá da, da cirurgia mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, por aí, então eu vou lá pra casa, e é isso aí galera, segue a gente lá no Instagram que a gente vai estar tá postando bastante coisa lá pra vocês também, tamo junto. Vai vazar, se vazar muito... Você é, pode passar outra faixa. Deixa que ela no consultório e depois. Aqui no cotovelo eu deixo aberto, que a gente injeta ali, pra poder vazar o líquido mesmo. Não tá? Deixa... Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente. Tudo ótimo. Vai. Sim. Tá, isso eu vou. Só tô confirmando pra fazer o café da manhã, tá, tá, gente? Tá. Obrigada. Pode deixar o café bem bom, né? Se você Não, gosta. Pode deixar. Pão. Lush. X-Bacon. Cheese bacon <risos> Tá, vai, caneta. Salve, galera. Pessoal, depois de uma semana, olha aqui como que é a Thaís, tá? E aí, Thaís, tá se recuperando? 80% já. Ah, então tá quase boa já. Então. Recuperando já ir as lendas já. Aí, ó, pessoal perguntando bastante de você, por que, que você não tá indo nos vídeos. E aí, ó, esse é o resultado. Após a cirurgia já tá 100%, daqui a dias já pode voltar. Graças a Deus, gente, que o começo... Primeira semana a gente não filmou, né, Thiago? Porque... É. A gente não tinha condições nos primeiros dias. A sofreu bastante, pessoal. Nossa Senhora, eu gostei de lembrar. Graças a Deus aí tá 100%. Assim que, ela, assim que ela tiver 100%, ela vai fazer um vídeo explicando tudo certinho como que foi, né, Thaís? A sua sensação, é sentiu um dor. Sonho, é um sonho realizado desde a adolescência, eu sonhava com isso. Consegui realizar agora com 28